Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.h.jotrdi. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o uso de maquiagem enquanto se usa máscaras de proteção. Nesse momento que a gente está vivendo agora no planeta, a gente precisa usar máscara. Mais uma dúvida que passou pela minha cabeça, mesmo não saindo na rua, né? É sobre a eficácia da máscara enquanto se usa maquiagem. Foi aí que eu decidi fazer as minhas pesquisas, fui ler opiniões de especialistas e decidi montar esse vídeo aqui pra vocês, justamente pra sanar algumas dúvidas e também pra ensinar algumas coisas para pra vocês em relação ao uso de cosméticos, afinal esse canal é de maquiagem a gente fala sobre cosméticos, maquiagem beleza aqui nesse canal, então já que as máscaras faciais reduzem né, o risco de contaminação com esse novo vírus e devem ser usadas sempre que as pessoas que precisam sair de casa forem sair de casa é importante que alguns cuidados sejam tomados que a gente vai falar nesse vídeo de hoje inclusive nesse vídeo eu também vou fazer um tutorial de maquiagem pra ser usado com máscara, então fica ligado que você também vai aprender então se você já gostou da ideia já deixa o seu like aí embaixo, se for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 Então, pessoal, eu nunca achei que eu viria nesse canal aqui pra gravar um vídeo sanando dúvidas sobre como usar maquiagem é, enquanto você usa máscara, ou então ensinando a fazer uma maquiagem enquanto você usa máscara, né? Mas estamos aqui, né? Assim como eu falei na introdução, eu realmente estou na minha quarentena 100% porque eu não saio de casa, eu trabalho de casa, a minha faculdade é à distância, na verdade, eu já estudo nessa modalidade é à distância desde antes da pandemia. Então, tudo eu peço por delivery, farmácia, supermercado, enfim, eu realmente não saem de casa. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Eu tenho muitos inscritos e seguidores que são trabalhadores essenciais e que realmente precisam sair de casa e que se estão inscritos aqui no canal é porque provavelmente também gostam de usar maquiagem e alguns cosméticos. Eu não vejo muitas pessoas comentarem sobre o uso de maquiagem enquanto estão usando máscaras, né? E qual é a opinião dos especialistas nisso tudo, que é o que eu não vi ninguém falar ainda no YouTube. Um comentário de um dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Ked Manassif disse que a maquiagem pode diminuir a filtragem do ar, reduzindo a eficácia da máscara na hora de impedir a passagem do novo coronavírus. Apesar dos dermatologistas não terem chegado assim em um consenso, particularmente, eu acho que o comentário faz muito sentido, porque você tá usando uma máscara justamente para filtrar, né o que você tá entrando em contato e eu não acredito que colocar um produto e tal em excesso vai adiantar alguma coisa, ou vai ser positivo de alguma forma, obviamente eu passaria os meus produtos de skincare eu tô gravando esse vídeo de manhã, então até o momento tudo que eu apliquei no meu rosto hoje foi o Effaclar da La Roche, eu usei pra lavar o meu rosto e o Mineral 89 da Vichy para dar uma hidratadinha, que é isso eu faço todas as manhãs, e um protetor no caso, eu já apliquei um protetor solar sem cor, porque eu tenho o costume de fazer isso de manhã e eu não lembrei, né, que eu não ia ter aplicado, eu ia aplicar aqui na câmera com vocês. Mas acabou que eu já apliquei e o que eu tenho aqui no estúdio, ele tem cor, que é esse aqui, o Beauty Expert Facial. Eu vou aplicar com vocês só por aplicar, mas eu recomendaria que você usasse um protetor solar regular mesmo. E essas seriam as únicas coisas que eu aplicaria no meu rosto, porque esse sabonete é essencial que você usa, né, porque a gente tem que lavar o rosto. Eu me preocuparia se você não fizesse isso. Usei o mineral 89, que ele é um hidratante não oleoso Que só tem água termal e ácido hialurônico E um protetor solar que é essencial E não colocaria nenhum outro cosmético Pra literalmente evitar comprometer a funcionalidade da máscara mesmo Caso você esteja fazendo a sua maquiagem, sei lá, pra ir pro trabalho Enfim, pra qualquer ocasião que você esteja indo Meça mais ou menos o tamanho da sua máscara Olha, a minha máscara vem até aqui, que é esse ponto Então literalmente, desse ponto do meu rosto pra baixo Eu não aplicaria nenhuma maquiagem, nenhuma Aí você pode me perguntar, ah, mas o que, que acontece se eu precisar tirar a máscara? e as pessoas me verem sem maquiagem embaixo Meu amor, você não tira a sua máscara, entendeu? Se você estiver em público, você não tira a máscara Você tira a sua máscara quando você chegar em casa Se for descartável, descarte Se for reutilizável, assim como as que eu uso Lave elas, higiene completamente Então vamos lá Eu vou começar usando esse primer aqui com cor da Tracta Que é o BB Blur Como esse produto já não se trata mais de um cosmético de skincare Ou então de proteção Ele se trata já de um produto de maquiagem eu vou aplicar ele só desse ponto aqui pra cima do meu rosto, porque é até aqui que a minha máscara chega. Olha só, apliquei já o primer só nessa porção superior do meu rosto. Confesso que se eu não tivesse a testa desse tamanho, eu nem usaria base, mas eu vou aplicar um pouquinho de base. Vou vir com a base de cobertura média, que é a Caçanha 20 da Ruby Rose. E assim como eu sempre faço nas minhas maquiagens normais, eu vou fazer também porque as minhas sobrancelhas vão estar expostas, né? Porque a máscara a gente não usa no meio do rosto, assim como algumas pessoas fazem, né? Vou vir no pincelzinho pra delimitar as sobrancelhas. E depois disso, eu já posso vir espalhando só nessa região aqui, que vai ficar fora da máscara. Eu vou aplicar um pouquinho de corretivo, só nessa região aqui central da testa, que eu gosto de iluminar. E aqui um pouquinho abaixo dos olhos. Como a gente não vai descer a maquiagem até lá onde tem a máscara, eu não vou puxar, né, igual eu gosto de fazer com corretivo. Normalmente eu viria com aplicador até mais aqui embaixo, mas hoje não. Agora eu vou selar essa camada aqui de base e corretivo que eu construí. Para isso eu vou usar esse pozinho aqui, que é o Micro Pinch Powder da Playboy. Você pode usar o pó que você quiser. Só é interessante que ele seja eficiente, porque você precisa selar muito bem essa maquiagem. Como o pó tem muitas partículas fininhas pode ser que ele ultrapasse né, a área que a gente quer aplicar a maquiagem mas como ele não é um produto pegajoso ele não vai necessariamente sujar a máscara se você tirar o excesso, então só venha com um pincel tirando o excesso dessa região aqui que vai estar tá coberta por máscara Bom, basicamente vamos para o um único ponto né, de atenção dessa maquiagem no caso, eu vou ensinar aqui a fazer a maquiagem que eu vou fazer hoje, mas você pode fazer a maquiagem que você usa no seu dia a dia normalmente, eu vou usar essa paletinha aqui que eu tô viciado, que é a paleta de sombras matte luxo da Ludurana. E eu vou me concentrar nessas cores aqui. Só vou fazer um esfumado simples mesmo. Vou começar com esse tomzinho meio malvo aqui e basicamente eu vou começar concentrando ele assim mais no um canto externo, mas depois eu vou voltar, né, seguindo o desenho natural da minha pálpebra por ser uma maquiagem bem simples, né, eu vou vir nesse mesmo pincel e pegar esse tonzinho aqui de um roxinho mais claro, bem mais lavadinho, e esfumando essa outra marcação aqui que eu fiz com um tonzinho mais claro. Vou vir esse tonzinho de roxo aqui bem escuro E agora de fato eu vou aplicar ele no canto externo Mas eu não vou voltar, né, pela minha pálpebra Eu vou concentrar mesmo só no cantinho externo Então pessoal, eu fiz o esfumado aqui embaixo Com as mesmas cores, né Eu apliquei o roxinho mais escuro E depois usei o tonzinho de lavanda pra esfumar ele No pincel língua de gato pequenininho Eu vou vir no iluminador glow da Natura Pra iluminar o ossinho da sobrancelha Gente, é sério, esse iluminador é muito bom Antigamente eu usava ele com mais frequência eu eu não sei por que eu parei de usar. E com esse mesmo pincel, eu vou voltar no corretivo que eu usei e vou marcar uma semi-cut crease. Gente, eu até ia preencher o meu semi-cut crease com uma sombra metálica, mas eu achei esse iluminador tão bonito que eu quero ver como é que fica se eu preencher com ele. Eu vou vir nessa paletinha chamada Magic, da Ruby Rose, nesse tomzinho aqui de rosa, só pra esfumar, né, esse tom do iluminador com o roxinho mais escuro lá que eu usei anteriormente. Pra deixar uma transição mais suave, né? Porque essa aqui não tá muito boa, não. Basicamente, esse aqui é o ensumado do olho completo, né? Ficou assim. Eu vou tirar o excesso de pó do meu rosto, que já tá assentando aqui há muito tempo. Eu vou vir na paletinha da Boca Rosa pra contornar um pouco o meu rosto, né? Porque eu tenho essa parte aqui em cima do meu rosto muito proeminente, principalmente a minha testa, né? Que é grande. Então ela vai ficar fora da máscara e vai aparecer. Então só realmente pra definir o meu rosto eu vou usar... Bom, no caso do contorno da testa, como eu tenho muito espaço, né, eu fiz o contorno completo Mas aqui nas maçãs do rosto, eu vou só trazer até aqui, ó Como a minha máscara vai começar aqui, não faz nem sentido eu descer até aqui embaixo Então realmente não vai importar Também não é pra gente ficar tirando máscara em lugar nenhum Então eu não vou nem descer muito Mesma coisa aqui no nariz, no caso eu vou contornar só as laterais, não vou contornar embaixo porque não vai aparecer Basicamente a última coisa que falta da pele é iluminador, vou iluminar mesmo só essa parte aqui em cima do rosto Bom, basicamente, meu rosto já tá iluminado, contornado com blush, tá tudo pronto aqui nessa parte de cima. Só vou dar alguns detalhes nos olhos, né? Eu vou aplicar lápis, eu vou curvar os cílios, passa máscara, enfim, vou fazer alguns retoquezinhos. E eu já volto com a maquiagem completa nessa parte superior, que na verdade é a maquiagem inteira. Então gente, esse foi o tutorial de maquiagem Pra ser usado com máscara Eu espero que tenha ajudado Os trabalhadores essenciais que me seguem né? Que são as pessoas que precisam sair Que precisam continuar trabalhando Porque o trabalho dela é importante né? pra tudo continuar funcionando E que são pessoas que gostam de maquiagem E tinham alguma dúvida em relação ao uso de maquiagem Ou o que fazer ou como fazer Então essa seria a minha recomendação Literalmente, vocês viram nos takes anteriores E vendo dessa forma Ninguém sabe que eu não tô maquiada aqui embaixo Não tem necessidade de você passar base não tem necessidade de você passar batom Nem nada do tipo Até porque ninguém vai ver debaixo da sua máscara Esse é o ponto inteiro Então não precisa passar maquiagem aqui embaixo Passe mesmo só o necessário Que são os produtos da sua skincare E protetor solar que é importantíssimo né A gente não pode ficar sem protetor solar E é isso aí, gente Pra falar a verdade, eu gostei bastante dessa maquiagem de hoje Eu pensei que eu ia ficar muito engatilhado Por não estar usando base nessa parte aqui debaixo do meu rosto Mas até que eu tô satisfeito com o resultado eu Espero que eu tenha ajudado de alguma forma E também, gente, eu acho o wow. Né? Porque você faz a maquiagem só aqui, você faz muito mais rápido Não precisa se preocupar em maquiar nada aqui embaixo então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo, se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, aqui no canal tem vários vídeos por semana, conteúdos não somente aqui no YouTube, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok em arroba principalmente lá no Instagram tem muito conteúdo relacionado à maquiagem, então não deixa de ir lá conferir que eu sou arroba em todas as minhas plataformas, comenta aí embaixo o que você achou dessa make, gente, eu achei chique, né, porque assim como eu falei, eu gastei